Entre eles, as ações de produção de álcool em gel, implementação de testagem de casos de coronavírus em Santa Maria e Palmeira das Missões, a fabricação, reesterilização e instruções de uso de EPIs, a recuperação e desenvolvimento de respiradores, canais de orientação e atendimento para o diagnóstico da doença, entre outros. Todas as informações sobre a atuação da universidade você acompanha na página especial ufsm.br barra coronavírus.